ela termina desta forma aqui ok vou aproveitar que minha linha está aqui já vou emendar a parte das costas com a parte da frente tá então aqui é o direito da minha peça ok vou pegar a parte aqui da frente e vou juntar direito com direito ok e faço assim tá eu vou virar aqui assim dessa forma vou tirar a minha agulha daqui tá bom vou pegar aqui no primeiro pontinho da peça da frente vou puxar a laçadinha aqui assim ok faço uma duas três correntinhas vou pegar aqui na junção tá entre uma carreira e outra tem um nozinho aqui vou pegar um nozinho e aqui atrás na minha peça eu vou fazer a mesma coisa pego aqui no nozinho aqui você pode fazer o ponto baixíssimo ou ponto baixo tanto faz ok aí eu faço três correntinhas e vou repetir novamente Pego aqui na junção aqui na peça de trás a mesma coisa, ó, na junção e faço ponto baixo três correntinhas e novamente aqui, ó, tá sempre pegando na mesma reta, ok. Eu vou fazer isso nessa parte aqui, ok, e a outra parte também, a mesma coisa, tá bom. Aí depois vai ficar só faltando o acabamento, ok? Então aqui eu deixei o meu fio em espera, tá? E eu vou prender a alcinha primeiro, tá bom? Então o que, que eu fiz? Eu contei daqui pra cá, tá? Então olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui na sétima eu prendo, tá? A alcinha, e vou fazer do outro lado a mesma coisa eu conto aqui ó um dois três quatro cinco seis e aqui na sétima eu prendo ok então agora eu vou fazer o acabamento tá então aqui eu vou começar fazendo três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto vou pular um ou no seguinte e faço um ponto baixo Pulo um, vou no seguinte e faço três pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo. Pulo um, vou no seguinte, três pontos altos. Pulo um, vou no seguinte, um ponto baixo. Pulo um, vou no seguinte três pontos altos pulo um vem aqui no seguinte e faço um ponto baixo ok agora eu vou subir aqui né para a tirinha aqui tá bom então agora eu vou fazer o acabamento aqui na alcinha vai ser o seguinte eu vou dar uma laçada olha só aqui é onde eu costurei tá Aqui no ponto baixo é aqui é uma junção tá aqui tem uma correntinha que eu fiz a correntinha para virar né então é nessa correntinha aqui que eu vou pegar e vou fazer meus três pontos altos ok vai ficar assim ó tá então aqui ó tem a junção Aqui ao lado tem uma correntinha. É nessa correntinha que eu faço meu ponto baixo. Dou uma laçada, então eu pulo essa junção, vem aqui onde tem a correntinha e faço meus três pontos altos. Pulo a junção, vem aqui na correntinha. Aqui e faço um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse pedacinho até o final. Tá, agora eu estou na parte da frente onde eu fiz as diminuições, ok? Então, aqui, olha só aqui, tem mais duas carreirinhas de ponto baixo. Então, eu faço a mesma coisa. Pulo aqui onde tem a junção e venho onde tem a correntinha. E faço aqui meus três pontos altos. Um, dois e três, tá? Agora, eu vou começar a descer aqui onde eu fiz as diminuições, tá bom? Então, aqui na junção, no nozinho, eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte eu faço meus três pontos altos, onde tem o um nozinho, tá? Aqui no nozinho um ponto baixo, aqui no nozinho três pontos altos, um, dois e três, aqui no nozinho um ponto baixo, tá? Então aqui ó tem mais uma carreira de ponto alto, ok? Vou dar uma laçada, aqui já está ocupado, eu pulo um, vou no seguinte, aqui no ponto alto seguinte e faço meus três pontos altos, um, dois e três. Pulo um, vou no seguinte um ponto baixo, pulo um, vou no seguinte Três pontos altos aqui, 2 e 3. Pulo um, vou no seguinte um ponto baixo, ok. Aqui tem mais um pontinho, bem aqui, ó. Tá? Então, esse daqui eu pulo, Vem aqui, onde tem as três correntinhas, e faço um ponto baixíssimo para terminar, ok. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Tá bom, olha só, vai ficar assim: ó, tá aqui. É a parte das costas ficou assim, a viradinha, e aqui é a parte da frente, tá bom. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, começando nas costas, tá depois eu contorno aqui as tirinhas parte da frente tirinhas e termina aqui tá bom eu vou começar bem onde tem aqui o ponto baixo tá então nessa parte aqui no último ponto baixo é onde eu vou amarrar meu fio, ok aqui eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar um ponto baixo tá aí eu sigo fazendo aqui ó Aqui no ponto baixo faço meus três pontos altos. Pulo aqui o espaço, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo. Pulo o espaço, venho aqui no ponto baixo e faço meus três pontos altos. Então tanto faz aqui na parte de trás como na parte da frente. Aqui onde tem o ponto fantasia no leque, eu vou fazer desta forma, tá? Então, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, no ponto baixo, faço três pontos altos, ok? Então, vou seguir fazendo assim, até aqui, tá? Chegando nessa parte, eu venho mostrar pra vocês aqui a viradinha, então, aqui eu segui fazendo. Tá normalmente igualzinho aqui, tá bom? Olha só o ponto baixo aqui. No primeiro ponto baixo, pulei um, fiz o leque, pulei um, fiz o ponto baixo, tá? Agora, para viradinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Então, eu vou pular aqui onde tem a junção do ponto baixo. Vou vir aqui onde tem a correntinha e aqui eu vou começar fazendo com um ponto baixo ok vai ficar assim tá bom aqui eu vou seguir fazendo o leque onde tem a correntinha e onde eu tiver correntinha depois do leque eu faço o ponto baixo então aqui eu faço meus três pontos altos aqui onde tem a correntinha eu faço um ponto baixo bom você pode contar assim ou pode contar assim pulando uma uma carreira de ponto baixo e fazendo na próxima pula uma carreira de ponto baixo e faz na próxima também pode contar assim ok então já estou aqui nessa parte tá falta mais um pontinho aqui pra terminar onde tem a tira tá então eu pulo aqui o um nozinho Vem aqui onde tem a correntinha e faço um ponto baixo então aqui olha só esse ponto aqui já está ocupado tá foi onde eu amarrei meu fio para fazer a tirinha tá então aqui eu não conto ok eu vou aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo aí eu pulo um vou no seguinte e faço meus três pontos altos um dois três pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui tem que dar certinho tá bom aqui é o último ponto baixo eu faço meu ponto baixo agora eu sigo fazendo aqui no ponto baixo faço novamente meus três pontos altos aqui dois e três Aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo e assim eu vou, tá bom? Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou fazer a exatamente igual, ok? E vou contornando aqui até terminar, tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento na parte de baixo, tá bom? Então, olha só. Bem aqui no primeiro ponto alto, Tá? Vou amarrar meu fio, ok? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vou vir aonde eu fiz o leque e vou repetir um leque aqui, de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá aqui eu fico com cinco pontos altos separado com uma correntinha tá bom então aqui onde tem o um ponto alto eu vou fazer um ponto baixo onde tem o leque eu repito um leque aqui de um ponto alto uma correntinha tá são cinco pontos altos separado com uma correntinha aqui ok aí aqui eu repito novamente onde tem o um ponto alto eu faço um ponto baixo onde tem um leque faço novamente um leque ok bom agora eu vou fazer aqui na parte onde tem os pontos altos tá então olha só aqui no primeiro ponto alto faço um ponto baixo aí eu vou pular 12 um, aqui no terceiro eu faço meu leque tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui 3 4 e 5 tá aí eu pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto baixo pulo um, 12 aqui no terceiro eu faço novamente o leque ok então é assim que eu vou dar a volta então pra fazer essa blusinha olha só eu vou pesar aqui pra vocês pra vocês verem o tanto de linha que eu gastei tá eu gastei 119 gramas de linha ok então aqui eu vou passar pra vocês como fazer o aumento e a diminuição tá para o tamanho aqui no caso é o tamanho p né então se caso você quiser fazer maior tá ou menor você vai aumentar nessa parte onde tem os pontos altos desses dois lados tá então exemplo aqui tem 24 se você quiser fazer 30 pontos altos aqui você vai fazer 30 pontos altos aqui e aqui desse outro lado a mesma quantidade 30 pontos altos tá? aqui continua na mesma não muda tá aqui nessa parte do leque tem 39 correntinhas tá bom então vai ficar 30 mais 39 mais 30 aí do outro lado das costas você faz a mesma coisa 30 mais 39 mais 30 ok Para fazer a diminuição é exatamente a mesma coisa você diminui, por exemplo, você coloca 20, 39 e 20, deu para entender nessa parte onde faz a diminuição para cava, para quem usa maior, por exemplo, para o meu tamanho, logicamente, que eu iria aumentar aqui uma quantidade de ponto, aqui eu faria mais três diminuições. Para que a alça fique assim, mais centralizada ali na parte do ombro, tá aqui. Não ficaria legal, né? Então eu faria mais ou menos mais três diminuições aqui, exatamente da mesma forma que eu passei para vocês, tá? Para quem usa maior, é só fazer mais diminuição aqui, tá? Ou você testa em você mesma. Ou pega uma camiseta e olha por ali também. Dá certinho, tá? Aí você centraliza no ombro. OK? Para ele ficar mais ou menos na metade ali, tá? Aí fica bom. OK? Bom, se vocês quiserem também fazer a partir de, dessa blusa fazer uma um vestido, vocês também fiquem à vontade em fazer. É só seguir fazendo dessa mesma forma que eu passei para vocês. Logicamente, que um pouquinho menor, porque é aqui na quantidade de carreiras, tá? Porque você vai chegar até a cintura. Da cintura, vocês podem estar aumentando para fazer o vestido. Tá? Quando a gente faz o vestido, normalmente é a partir da cintura que a gente começa a fazer os aumentos, tá bom? Aí, vocês podem estar fazendo também, tá? Então, aqui eu já aproveito mostrar os detalhes para vocês como ficou tá aqui aqui a parte das costas tá ficou assim a parte da frente ok aqui eu deixei um pouco arredondada tá e aqui eu deixei quadradinho tá bom como na receita aqui era quadradinho também eu não achei legal eu prefiro assim, se você quiser fazer quadradinho também, do jeito que está aqui em cima, você faz da mesma forma que eu fiz aqui, se você quiser aqui também arredondado, você faz igual o que eu fiz aqui, tá? Vice-versa, ok? <risos> então é isso, espero que vocês tenham gostado, que façam, é muito rápido de fazer, para quem está acostumado a fazer bastante crochê, começa num dia, por exemplo, de manhã já, à noite já termina. É muito rápido de fazer mesmo, tá bom? Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado bastante, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau, fica com Deus.